Oh, <laughs> Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaz, JTRD, e durante a minha quarentena, uma das coisas que eu mais faço pra me distrair no meu tempo livre é assistir TikToks. Provavelmente você sabe o que é o TikTok, mas se você não sabe, TikTok é um aplicativo de mídia pra criar e compartilhar videozinhos curtos de até 60 segundos, que ficou muito popular por não somente permitir que os usuários criem, mas também reajam com duetos aos vídeos de outros usuários. Se você usa TikTok, você sabe que existem vários conteúdos e várias tribos dentro do aplicativo, mas algo que faz muito sucesso no TikTok que são os e-boys e as e-girls Não me pergunte por que, eu também não sei Os e-boys são adolescentes que vão contra a estética tradicional do Instagram, né? Que é aquela toda alegre, colorida e divertida Pra um estilo que, como eles mesmos descrevem, é mais triste e temperamental Eu gosto de algumas coisas do estilo deles A maioria usa cabelo colorido, correntes, piercings As unhas pintadas de preto, que inclusive eu já pintei antes de começar o vídeo, né? Pra agilizar E a maquiagem pesada também faz parte do estilo Pensando nisso, já que os TikToks vão exatamente no caminho oposto da minha estética né, que é mais positiva, mais alegre e colorida Eu pensei como eu ficaria se no vídeo de hoje Eu fizesse a minha maquiagem, meu cabelo E eu trocasse as minhas roupas Tudo pra estilo de e-boy E ver como é que eu ficaria Será que eu daria um bom e-boy, gente? <risos> Então, se você já quiser conferir o resultado dessa transformação, já deixa o seu like aqui embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo se você já conhecia esse TED K-Boy que ficou popular no TikTok, ou se você nunca tinha ouvido falar nisso é a primeira vez que você tá ouvindo falar em e boy E claro, continue assistindo. Gente, vamos começar essa transformação? <risos> Ai, gente, eu tenho umas ideias meio diferentes, né? Vou começar hidratando o meu rosto, tá? Eu vou usar esse creme facial da Nivea. Assim como eu falei na introdução do vídeo, eu tô passando muito tempo no TikTok pra me distrair. Antigamente, eu achava que o TikTok era tipo um aplicativo de criança. Também é! Mas, na verdade, dependendo do jeito que você usa o aplicativo, ele vai te recomendar conteúdos que você goste. E eu passo horas e horas do meu dia lá, tanto que eu tenho uma conta lá, arroba gaja.trd. E assim, o que eu mais gosto é que a galera do TikTok tem um senso de humor... Um pouco diferente É por isso que eu nunca entendi se tipo E boy e girl realmente é uma coisa séria Ou se é de só meme Mas eu acho que é sério Pronto, acho que o hidratante já foi absorvido na minha pele Vou usar essa esponjinha aqui da macrilan Que eu comprei, falei nos vídeos atrás que eu ia testar Que ela tem tipo uns pelinhos, sabe? Na verdade eu já usei ela e eu gostei de ela no último vídeo Achei ela muito boa pra aplicar Só que eu não sei quanto tempo ela vai durar, né? Porque eu só lavei ela uma vez Então não sei como é a durabilidade dela Eu vou vir com essa base soft matte aqui da Ruby Rose Na cor bege 2 porque essa base tem uma cobertura bem pesada, tá vendo? Nossa, tem realmente muito tempo que eu uso essa base Eu não lembrava nem do cheiro dela Pronto, pele completamente de alta cobertura, não dá adjetivo nada da minha pele natural. Vamos passar para corretivo para fazer um jogo de iluminação, né? Para isso, eu vou usar a base da Mari Maria na cor bege claro 2, que fica bem clara no meu tom de pele, então vai servir. Essa base corretivo da Mari não tem uma cobertura alta, mas como a gente está usando por cima de uma base de altíssima cobertura, fica um efeito muito legal, sabe? Tipo, a fórmula fica muito bonita aqui no centro do rosto, de alta cobertura, porém com esse acabamento de corretivo. Pra gente selar essa maquiagem também pra fazer um baking bem legal. Eu vou usar o pó facial da Boca Rosa Beauty na cor Marmory 1, que é bem claro. Super vai dar o efeito que eu quero. Gente, pra vocês que usam TikTok, quais são as contas que vocês mais gostam no app? Eu descubro mais a galera pela For You page, né Que o meu algoritmo do TikTok é muito bom, já que eu passo muito tempo dentro do aplicativo Ele já me recomenda vídeos que eu vou gostar Mas eu vou seguindo a galera a partir da For You, sabe? Se eu gostar do conteúdo, eu vou atrás do perfil da pessoa Pronto, gente, agora que a gente tá com a pele já selada E com esse excesso aqui de pó pra cozinhar o corretivo Essa cobertura aqui já esconde qualquer escândalo do seu passado, entendeu? Olha só, nenhum defeito! Auge. Eu fiquei com vontade de ir logo pra sombra Mas eu acho que vou fazer logo o contorno Eu acho que eu tenho um problema Agora Como o meu tom de pele é mais amarelado Geralmente eu compro produtos de contorno em cores quentes Porque eu acho que fica mais bonito no meu tom de pele Eu não gosto tanto assim de contorno frio Mas hoje eu queria muito usar um contorno frio Porque eu acho que é mais a vibe, né Dos e-boys e tal Não tem tanta cor, não bronzeia muito o rosto O contorno é mais leve Mas eu acho que até as minhas cores de contorno mais levinhas Ainda são muito quentes pra usar Eu queria um tom mais frio Estou avaliando aqui se seria uma má ideia usar uma sombra de olhos como contorno. Sim, eu com certeza. Vai dar super errado isso aqui, mas enfim. Eu vou pegar um pincelzinho e pegar só essa sombrinha aqui do canto e implorar pra que o meu rosto não fique manchado. Nossa, gente, eu me acho muito estranho com contorno frio. Eu só uso contorno quente. Vou fazer os recortes dos meus contornos, tanto do nariz quanto da bochecha, usando o mesmo pó da boca que eu já tinha usado antes. Olha só, eu achei meio diferente esse contorno frio, mas não ficou tão ruim não, até que eu gostei. Pele contornadíssima, olha essa cobertura! Amo. No blush, os e-boys não é exagerada É meio que uma marca registrada entre eles de usar bastante blush Tanto e-boys quanto e-girls Eles aplicam mais aqui no centro do rosto Pra aparentar mais aquele rostinho avermelhado de frio, sabe? Eu vou usar o blush mais pigmentado que eu tenho aqui na minha coleção Que inclusive tá quebrado, que é esse aqui da Ruby Rose Que a referência é B1 E ele é, tipo, muito pigmentado, sabe? Eu acho que eu vou, tipo, concentrar ele aqui no centro Nossa, será que eu tô exagerando? Mas enfim, eu vou concentrando ele mais ou menos onde eu aplico e mais mais ou menos aqui no centro, sabe? E mais tarde eu vou vir esfumando. Eu tô achando meio fraco aqui nos cantinhos, eu vou até aplicar mais. Daqui a pouco eu tô igual a Peppa Pig, todinho. <risos> e uma coisa que eu percebi é que muitos deles gostam de fazer aquele efeito meio avermelhado nos olhos, sabe? Tipo, como quem tá com sono, com alergia de alguma coisa. E nesse mesmo blush, que é muito pigmentado e funciona até como uma sombra, mais ou menos, eu vou vir aqui e esfumar na parte inferior dos meus olhos. Os tiktokers gostam de esfumar cores bem brilhantes aqui na parte inferior dos olhos e ir puxando assim, como se fosse uma lágrima, sei lá. E também muitos fazem desenhos pelo rosto. Eu acho que eu vou esfumar, talvez um vermelho, mas um vermelho bem aceso, sabe? Tipo esse aqui. Gente, por que, que eu fui fazer esse vídeo? olha só, eu fiz uma basezinha aqui com o vermelho e eu acho que eu vou concentrar mais um pouquinho aqui no centro pra dar uma decidinha com essa sombra, sabe? porém, eu não quero levar ela muito pra baixo ok, até o momento, esse aqui é o resultado do esfumado ah, hoje parece que eu tive um colapso mental de verdade, eu não sei se boy e girls usam lápis de olho mas eu vou usar e pra isso, eu vou usar esse lápis delineador para olhos da é a prova d'água e uma coisa que também muitos e-boys fazem é um delineador pequenininho agora eu vou curvar os meus cílios porque eu vou decidir se eu vou colar cílios postiços ou não e-girl usa muito cílios postiços e boy nem tanto eu acho que nesse ponto eu não estou mais nem fazendo a maquiagem e-boy, estou fazendo uma maquiagem e eu bom gente, eu pensei aqui e eu vou colar cílios sim eu vou colar os menores cílios que eu tenho não vou colar cílios pequenos, porque eu não tenho um cílio pequeno mas eu vou colar os menores que eu tenho eu vou vir nessa paletinha de contorno aqui da boca rosa e eu vou selecionar esse tom do meio, que ele é meio escuro e eu vou desenhar algumas sardinhas aqui em volta do meu nariz que é um detalhe que muitos tiktokers adicionam na maquiagem a sobrancelha é uma coisa que varia muito de boy para boy. Então eu acredito que eles só usam as naturais deles. Tô aqui só tirando o excesso de pó das minhas pra ficar minha sobrancelha natural mesmo. Não vou passar nenhum produto. Geralmente eu não passo nunca, né? Mas enfim. Eu vou vir no um pincel de detalhe desenhando como se fosse o rascunho de um coraçãozinho, que eu vou vir desenhando mais tarde com delineador. Pelo que eu percebi fazendo as minhas pesquisas, e-boys iluminam o rosto com muita parcimônia, então vou aplicar só em algumas áreas. Pra finalizar, os e-boys geralmente usam a boca natural, então eu vou derreter esse excesso de base de pó que tem na minha boca. Mas só pra não ficar sem batom, eu vou aplicar um batom da cor da minha boca, que se chama Boca, da Natura Faces. é a minha interpretação de maquiagem e-boy. E mas, fora a maquiagem e as unhas, eu não tenho nada a ver com e-boy. Então, eu vou continuar essa transformação. Vou fazer o meu cabelo agora, né? Eu vou escovar ele dividindo no meio. E eu vou tentar descobrir algum jeito de dar mais volume pro meu cabelo. Que cabelo de e-boy é mais volumoso. E o meu eu corto ele tirando o volume. Odeio. Muito tudo que eu tô vendo agora. <risos> vou colocar a minha roupa de e-boy e os meus acessórios, né. Que eu escolhi nessa tentativa de me tornar um e-boy. E eu vou fazer isso agora, porque eu mal posso esperar para esse vídeo acabar. <risos> gente, estou com maquiagem, cabelo, roupas e acessórios e boy. Olha só, estou usando essa corrente aqui. E para eu não perder 100% da minha personalidade, eu coloquei esse pingente aqui de uma bolsa da Chanel. Mas olha, estou 100% caracterizado como e boy. Até o brinquinho aqui eu coloquei, eu fiz um, né? A única coisa que não está batendo 100% com a estética boy são as minhas unhas, que elas são muito longas, mas eu não corto as minhas unhas por nada. Então elas estão pelo menos pretas, né? Para quem quiser saber qual esmalte eu estou usando sempre, em todos os vídeos do meu canal, tá listado o esmalte que eu estou usando no vídeo. baixa você procurar Aí. tudo isso aqui que eu tô usando eu já tinha em casa ou seja, eu fui montando as coisas eu mesmo pra eu entrar dentro da estética e boy então comenta aí o que você achou dificilmente eu vou me vestir assim, né? daqui pra frente mas foi uma experiência divertida a subcultura e boy e girl, né? tem, assim, algumas coisas muito legais que a gente pode pegar eu, por exemplo, tô com muita vontade de usar correntes nas minhas roupas a partir de agora porque eu acho uma parada muito legal fora isso, não acredito que tenha muita coisa que eu vou aproveitar mas esse é o legal, gente a gente testar novas coisas Coisa, sabe, ver do que que a gente gosta. Pelo menos agora eu sei que eu gosto de acessórios concorrentes. Meu cabelo definitivamente eu não vou usar assim, porque auge, né? Pra me tornar 100% um e-boy, falta o quê? Falta música triste. E eu vou correr tão rápido O vento no meu rosto me secando um choro tão envergonhado Gente, de música triste eu só escuto João. então eu <risos> tenho certeza que e-boy não ouve Jão. <risos> Não sei que música que o boy ouve, gente Pelo amor de Deus, eu quero acabar esse vídeo que eu tô com gatilho <risos> Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal a gente não tem só esse tipo de vídeo A gente fala muito sobre maquiagem, tem tutoriais, tem dicas A gente também fala de unhas, de cabelo Então dá uma conferida aí no canal Se gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Considere me seguir no Twitter, Instagram e, claro, TikTok em @hjtrd. Nas minhas outras redes sociais eu produzo muito conteúdo de maquiagem E no TikTok eu produzo um conteúdo assim meio... <risos> então vai lá conferir é, Em todas as minhas redes sociais E é isso aí, com tudo isso dito Eu acredito que nós já estamos no finzinho do vídeo Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo de hoje sim